Aí clan, Sheldon aqui. Hoje a gente está vindo com Resident Evil 3. Saiu a demo aí para PC, e também para consoles. A gente achou que vale a pena dar uma brincada, já que a gente jogou o remake do 2, né? O remake do 3 parece promissor. É nada melhor aí, né? A gente está numa ambientação boa para jogar Resident Evil, já que o mundo está em quarentena, né? Vamos lá, então, né? Vamos brincar. Eu, as legendas estão em português. E E é isso Eu vou deixar as animações Tá tá bonito E aí capitão, essa mocinha precisa de nossa ajuda A capitão Eu não joguei Resident Evil 3 viu? Nunca joguei Resident Evil 3 Ela é elite operative of. Essa dona aí é, é monstrosa, né? A Gil Valentine. É a Gil. O demo já começa, acho que, depois de muito... muito acontecido, né? Ela tá, tá toda suja estourada, né? E os caras também estão tudo arrebentados. Hum. Como isso? também cidade é completamente isolada. A maioria dos tem um cara no fundo? Tem? já tá. oh, estava <laughs> pensando que era zumbi. Yes. Well, we are doing all we can. Se pudermos Conhecendo bem a Resident Evil a gente sabe o que vai acontecer, right. né? Vamos lá, dona. Thank bem. Se eu tiver correndo. Bom, vamos lá. É uma mecânica que não tinha no no outro, né? Tudo então, parece estourado. Vamos aí? Manchete tabloide, eu não vou ler nada Os meus vídeos são de 40 minutos Sou eu Gil, estou quase lá com o plano Limpar os trilhos, isso a gente já sabia Temos que religar os fumanos do metrô também. Olha só, já tem as plantinhas aqui A gente está falando celular, assim, não pode pegar nosso inventário está pequenininho. Pólvora. Tem mais? Pegamos duas pólvoras, podemos combiná-las. Combinar com a outra pólvora. Ó, oh, bala pra caramba. A gente está com o revólver. A gente pode colocar mais balas. Não é grande coisa, mas é grande coisa. Não tem um bonequinho aqui, ó. Tem, tem um monte de coisa que eu não li, deveria ter lido Aqui a gente guarda coisas E aqui, uai Ué, ué. ué. Eu Teria que ter uma máquina de escrever A gente não está vendo a máquina de escrever? Um pouco correndo, né? Vai que dá, vai que dá Opa Olha lá o menininho Por essa não esperava Tudo parado Corpos por todos os lados Vixe, nem morreu temos aqui munição para pistola nunca demais munição hum. demos livre está trancado zumbis ficam para trás mas não dá para não dá para contar com isso Chegamos na avenida principal. Nossa, onde a gente tem que ir? Oh, calma Gil, o que que é isso? Zumbizada tá empurrando bagulho. Tem um jeito Dá o Dibri Falhou? Tomou uma dentada, querida Não tem problema Olha, o que que é isso, Gil? Os zumbis ficaram meio em choque Temos mais aqui. Mais munição, mais munição, nunca é demais. Não tá com cara de que hora pra cá. Ah, minha nossa. O outro tá dentado. O jogo é quanto mais dentado se tomar. Melhor você sair isso, né? Ooo! Oh! Peguei uma mangueira. O tamanho da mangueira? Alguém é pesado pra caramba. Então vamos mais um adiantar agora. Pelas costas, hein? Coisa não vai bem. Talvez.. Comer um mato. Aê! Alface. Vamos voltar lá. Que nojeira, cara. Ô, oh, Dibra. velho, né? Olha os passos. O cara corre na velocidade da luz! senhora. Nossa. Nossa, tomamos, hein? Sai fora, cara. Tem uns tentáculos. Tá comer um mato, viu? Mais uma face. Corre, guria. Nossa, que fina. Ó, oh, deu tempo de instalar a mangueira. E <risos> o bichão atrás. Tá bom, tá bom. Vamos lá, vaza, vaza, Torça, olha que bicho bonito, hein Rapaz Ah, sério não? Você <risos> Curta, hein Rapaz Tem uns bonecos aí Será que se estourar os bonecos Destrava alguma coisa pra demo? Tá Deixa... Oh, 8GB Que isso Ah, lá, ó. Tem, ó... tem mais uns filminhos Esse Resident Evil okay, parece ser muito know. mais alucinante O que foi isso? você está bem? Você stretch Stop and do o que? Eu tenho back. Go. Go. O que, é que é o cara não Você <fixar> Oh. Vou te falar que o filme que passou no final tem uma qualidade gráfica inferior Aos as animações do jogo Acessar a página tipo, para comprar esse jogo? Não, você está doido Fica assim, tá aí o trailer de Resident Evil 3 Bem legal, teste, né? é bem curto Talvez vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos, a gente joga mais jogos de Metroidvania, mas também jogamos recomendações. E igual o Resident Evil 3, eu estava afim de jogar. Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar tá lendo, e fica assim, até o próximo vídeo, viva amizade.